Tofi, acreditas no Pai Natal? Que... <risos> <risos> Olha, <só, risos> está aí a resposta! Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui na Cidade de Abeiro e saímos à rua para saber a opinião das pessoas sobre o Natal. Let's go! Acha que este ano o Pai Natal vai cumprir as normas da DGS? Não. Não. não. Porquê? Está farto estar em casa como todos nós. Achas que este ano o Pai Natal vai cumprir as normas da DGS? Sim, espero que sim. Achas que bem é, que é, que é todo equipado. Acha que este ano o Pai Natal vai cumprir as normas da DGS? Eu acho que sim. Este Natal, acha que o Pai Natal vai cumprir as normas da DGS? <risos> Ai ah, eu, eu vou ser politicamente incorreta, eu espero bem que não. não. Eu estou farto. Mas porquê? Porque eu estou farta do Covid. Exato. Acho, acho que estamos todos, nisso estamos de acordo. Acha que este ano o Pai Natal vai cumprir as normas da DGS? <risos> Esperemos que sim, não é? quer dizer, pelo bem de todos, mas... Acha que este ano o Pai Natal vai cumprir as normas da DGS? Eu acho que sim, acho que o pessoal vai respeitar, vai estar tudo dentro das normas. Sim, sim. E, e o Pai Natal? Eu acho também, é. É. Achas que este ano o Pai Natal vai cumprir as normas da DGS? Acho que sim. Acha que este ano o Pai Natal vai cumprir o distanciamento social? Não sei. Não sei. Acha que vai cumprir as normas da DGS? Tem que cumprir, não é? Para ver se isto melhora, senão estamos mal. É? E acha que as rendas vão cumprir o distanciamento social? Também não tende a carregar o nó, não tem como manter a distância. E uh, as renas vão cumprir o distanciamento social? Isso acho que já não. Não, <risos> porquê? Porque trabalham sempre em grupo, por isso não há tanta necessidade. Exato. É um bocado difícil cumprir o distanciamento, devido a terem a que... Exato, Exato. E as renas vão cumprir o distanciamento social? Eu também acho que sim. Eu acho que as renas vão cumprir o distanciamento social? Eu também acho que não. não. Não, também acho que não, sinceramente, eu espero que elas não cumpram, porque já estamos todos vacinados, eles também vão Exato. vacinados, certeza Exato. absoluta, portanto, temos que confiar na vacina e, na, e, e no nosso sistema nacional de saúde e, e precisamente nas regras que têm sido implementadas e devagar, Exato. a doença vai se a doença já está implementada e vai ser uma doença como uma outra qualquer, como uma outra gripe e nós temos que aprender a viver com isto, mas com liberdade. E as renas vão cumprir o distanciamento social? Oh, também não podemos exigir muito, não é? Acho que podemos deixar as renas assim à vontade, a brincar certo. e a ser livres. E as reinas vão cumprir o distanciamento social? <risos> ah, essa é uma boa pergunta. Aí é, tem que ver com elas, eu não sei. Tomara que sim, né? tomara que sim, tomara que sim. O Rodolfo tem que dar a iniciativa, não é? É, tem que dar o exemplo, isso aí. E achas que as reinas vão cumprir o distanciamento social? Acho que não. Não? <risos> as reinas do Pai Natal vão cumprir a distância social? Não sei. <risos> achas que vão cumprir o distanciamento oh, social? Opa, eu eu em acho em que é. sim. É? agora a minha última pergunta. Acredita no Pai Natal? Sim, temos que acreditar de certa forma um bocado de magia, se qual é a graça? E acreditas no Pai Natal? Tenho horas que sim. Porquê? <risos> oh, pá, pá, a qualquer momento pode, pode cair uma prenda e nunca se sabe quem é, vamos acreditar que seja o Pai Natal. Exato, tens que manter o espírito natal vivo. E, e que as recompensas podem mesmo aparecer <risos> se formos boas pessoas e cumprirmos com, com os nossos objetivos. Exato. E acredita no Pai Natal? Uh, nem tanto. Nem tanto? Porquê? <risos> Porque é, não? É mais para as crianças. É. É. Mas acha, não acha que temos que manter o espírito natalício? Ah, sim, e, sim, sim. Sim, a sim. tradição do Pai Natal. Acredita no Pai Natal? Acredito. É tão bom acreditar no Pai Natal, não é? Uhum. <risos> Pelo menos temos que sonhar. Sim, exatamente. Eu acho que sim. Eu acho que é tão bom. Pelo menos... Já... Faz-nos viver. Né? Interpretar que existe qualquer coisa que nos pode surpreender. Exato, não é? Exato. Não com quantidade, mas com qualidade e com amor. E portanto faço... acho que sim. Acho que devemos acreditar, não é? Acredita no Pai Natal? Eu quero acreditar no Pai Natal. Porque acho que é importante nós acreditarmos em algumas coisas, por isso. Verdade. Principalmente as que nos fazem bem. Acredita no Pai Natal? Não, não acredito. Quando pequena sim, mas agora não mais. Acreditas no Pai Natal? Acredito. Acreditas no Pai Natal? Acredito. Acreditas no Pai Natal? Eu não, nunca acreditei. Não. No meu tempo não era o Pai Natal, era o Menino Jesus que vinha pela chaminé. Eu até que descobri depois. Foi um desgosto. <risos> Para mas mim também. Eu então. descobri, mas não dizia aos meus pais. Eu levantava à -me meia da noite e ver a chaminé, fazia que não tinha visto nada e outro dia dizia Exato. que chegamos ao fim do vídeo, espero que tenham gostado, subscrevam, deixem like e sigam-me nas redes sociais e vemos no próximo vídeo. Tchau!